Nem o casal resistiu à pressão. Tá esquecendo que é o estresse que a gente tá. Né? Então então você tem que se mexer. Mas não é, nos é hora, de não de hora de nenhuma. De se for pra gente entrar em contenda aqui, eu vou pegar minha dona e vou embora pra casa. No jantar, Júlio se atrapalhou na Praça das Massas. Economizando ervilha por quê? Vamos mais. Aqui tá quente, é um só pra primeira mesa. Tá bonito, esse aqui tá bonito. Toma daqui que eu faço outro. Vou tirar outro risoto. Por que não faz uma por uma?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 Uma coisa mais frutada na outra. Vamos lá para o terceiro? terceiro, então. São um 70%, comé, 70 que a Ilha do Chocolate. Especiarias, café e amoras negras. Para mim é um pouco complicado né ter que memorizar os sabores, né os aromas do, do chocolate. Ele é mais intenso encorpado. É feito com cacau forasteiro. Ele tem uma acidez refrescante.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 é muito difícil você captar o sabor, assim, porque eles são, são aromas, é um chocolate muito rico. Peru, 56%. 60, 64%. Eu esqueci a porcentagem. <risos> -se Mas é o é do Peru, Peru? Não, é o do é Peru. o Peru não. ou se é o 64%? É o Peru, eu esqueci 64. a porcentagem correta. Ok. Parabéns, você errou, é o são Tomé, 70%. Isabela. Acertar o tipo de cada chocolate pode ser gostoso, mas não é fácil. Esse é do Brasil. Um pouco mais longe que isso, esse é da Uganda. Ah. 64%, chefe. 80%. O do menor para maior é o terceiro? É o quarto. É 70%. Passou tá perto, errou por 5%, só Chefe, 75%. Não temos essa opção. <risos> 64%. 70%. Ah, <risos>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 A minha receita hoje foi doce, cremosa, com no bacon. Pô, será que o meu negócio vai ficar com gosto de bacon? Com o meu kippie, todo mundo vai falar doce, como salgada, nojento. Essa vez eu não escutei ninguém, eu fiz o meu jeito mesmo. a fazer folhas de chocolate com bacon. A ideia inicial que eu tinha não foi aquela. E acho que com o tempo é, foi o que eu consegui pensar. Fazendo uma pé cagada da minha vida.